Outra forma que o candidato também pode utilizar pra, de recursos para a campanha é trabalhar com comercialização ou eventos, os famosos jantares de adesão continua sendo permitida essa forma de arrecadação. Claro que a origem tem que ser de pessoas físicas. Uma empresa não pode, por exemplo, ceder o espaço de um buffet para o candidato realizar o seu jantar. Não é possível. O restaurante não pode, por exemplo, ceder a, o cardápio que vai ser servido, as bebidas. Não pode. E Pessoa jurídica sequer Pode participar das campanhas, nem que seja sob a forma de doações estimáveis. Agora, na hora que o candidato quando o candidato faz um evento desse de arrecadação, o jantar de adesão, vendendo convites, tem que tomar cuidado, pois não, pois tem todo, todo um regramento próprio, tem que ser comunicado à Justiça Eleitoral com antecedência mínima e formal de cinco dias úteis, não pode esquecer que todo montante que for arrecadado tem que ser depositado na conta bancária antes de ser utilizado. Todos aqueles participantes do evento, todos aqueles que compraram o ingresso, tornam-se doadores de campanha, também sujeitos aos 10% dos rendimentos brutos e é muito importante também que vocês evitem aqueles problemas muitas vezes detectados em eleições passadas de uma empresa, por exemplo, comprar um monte de convite para os seus funcionários irem para um jantar de adesão tá vários funcionários de uma mesma empresa na verdade não é a empresa tecnicamente quem está comprando mas é detectado isso porque hoje a justiça eleitoral e além do núcleo de inteligência todos os confrontos e intercâmbios e convênios dos bancos de dados, da Receita Federal, é, as notas fiscais agora a própria Justiça Eleitoral recebe das Secretarias de Finanças. Então, com esse cruzamento todo, é possível saber se pessoas que recebem benefícios estão doando, pessoas é, que sejam é, beneficiárias de programas sociais Agora, com o auxílio emergencial do COVID, todos esses CPFs estão lá, cadastrados no banco de, dado, do banco de dados da Receita Federal, da Caixa Econômica, dessa disponibilização foi feita. Imagine, então, se essas pessoas aparecem como doadoras de campanha, com certeza o Ministério Público vai questionar e aí são representações que geram multas. É importante, toda vez que vocês estiverem é, trabalhando numa campanha, ou mesmo você, candidato, estamos com tanta antecedência do pleito agora, é importante você fazer o planejamento disso tudo. São muitos detalhes, muitas informações, às vezes é uma bobeirinha que compromete a sua prestação de contas. Eu estou na Justiça Eleitoral há 32 anos, Nesses 32 anos, eu já pude ver contas sendo desaprovadas por irregularidades inacreditáveis, de tão singelas, mas muitas vezes, no conjunto da obra, maculam a credibilidade, a confiabilidade daquela conta prestada. Sempre recomendo que vocês primem pela organização documental, pois vocês podem checar também, fazer uma blindagem do candidato e esse planejamento a que me referi, ele vai ser fundamental porque você pode bolar os seus papéis de trabalho, planejar a forma como você vai fazer o ingresso, o questionário que você vai fazer para esse doador. Às vezes alguns alunos me perguntam em aula, mas professora eu vou ter que perguntar para a pessoa, vou pedir para ela me dar o seu imposto de renda para eu ver se você está dentro do limite? Não, de jeito nenhum. Ninguém cometeria uma deselegância dessa. Mas você pode sim ter um documento no qual você informa aquele doador que o valor que ele está doando não pode ultrapassar 10% dos seus rendimentos brutos no ano anterior à eleição. Lembrando ainda que isso é para toda a campanha. Uma pessoa física ela pode doar para quantos candidatos ela quiser, em qualquer cidade que ela quiser. Só que a soma de todas essas doações não podem passar de 10% dos rendimentos brutos no ano anterior à eleição. Isso dá sempre muito problema. Acham por vezes que esse limite é por candidato e não é, é por campanha. Sempre sabemos que que quando o partido recebe essas doações, existe o um recibo de doação e nesse recibo ele tem a distinção da forma de aplicação.